Ai, ai. Olha eu de novo O melhor O melhor para mim mesmo aqui Sabia que se as pessoas pensassem assim Muitos, mas muitos problemas Não seriam Manifestos Sabia disso? Sabia disso, Luiz. Ei, tranca. Beleza? Tudo certo? Nada resolvido? É, isso aí. Tudo, tudo, tudo ok no Reino da Dinamarca? Não sei. Se lá tá tudo bem, não. Não sabe? Passa um telefone lá pra saber, pô. É, mandar um e-mail. Manda um e-mail. É, tranca, você falou se é, dos problemas as pessoas se achassem que elas são as melhores. É, se as pessoas falarem eu sou o melhor, elas não teriam muitos problemas do que elas têm. Associativamente, né? Porque Como eu é acho que o ser eu... se acha o melhor dissociativamente? De uma maneira meio arrogante, sabe? Tipo... Não, mas só dá pra ser arrogante quando a comparação é em relação ao outro. Hum. Não dá pra se comparar ao outro, não é? Muito inteligente. Sim. Então o ser, ele se compara a ele mesmo. Então ele é o melhor pra ele mesmo. Eu disse isso. Ser ele é o melhor pra ele mesmo. É Ai, beleza. Aí não tem erro. Sim, verdade. Por exemplo, você é um ser que tem insegurança. Uhum. Por, quê? por que você tem insegurança? Porque todo mundo tem insegurança. Basta algumas alianças comuns deixarem de ter é, vigor e haverá insegurança. Algumas garantias, que o Estado, por exemplo, assegura Uhum. Então há aí uma, uma dinâmica da subjetiva Objetiva contextual Não é? Sim Ok Agora Dentro do que você não é Estável Situações que você não é estável É porque você não percebe as alianças aí ali. Imagina que você está fazendo uma coisa nova. E isso ah. novo tem uma certa uhum. responsabilidade. Uhum. E você tem medo de fazer. Sim. Você não tem, você desconhece. Uhum. Interessante. Então, o medo de fazer não tem problema. Ele aumenta a atenção. Né? Ok. Não é nada exacerbado. Poderia ser trocado por um receio, por uma cautela, poderia. Mas ok, é aceitável, tá? Então, e, e se você não percebe a serenidade, a calma, o tempo, o respeito como fatores primordiais ali? Então, essas alianças elas não estão estáveis, na verdade. Uhum. E aquilo deixa você. Mal. Sim. Deixa você, os seus, seus alicerces estão. estão questionados. Né? Uhum. Isso tudo é muito interessante, uma vez que você está percebendo e está no mundo onde esse mundo traduz a subjetividade em questão e você passa a sentir, passa a ter um sentimento sobre os aspectos e parâmetros da incerteza e da insegurança. E toda a infância, todas as infâncias, apresentam uma má administração com o gerenciamento de risco e de fatores que são mensurados e não mensurados. Alianças comuns, mensuradas ou não mensuradas. Ok, então, se isso é um fato, como eu posso mudar? Focando nas alianças mensuradas de forma associativa, porque as não mensuradas serão intuitivas, você se ser vai chegar nas conclusões naturalmente. Então todos os as crianças, todo o desenvolvimento não ter acesso a todos os parâmetros de alianças diante do direito humano não é um problema, isso não é um fator a ser resolvido. Entende? Estou acompanhando, vamos lá. Então, é... se... Oi? Não, eu ia te... Eu fiquei com uma dúvida, Você falou assim... Focando naquelas que são, nas alianças, alianças, que são mensuráveis. Isso, direitos. Direitos. Está é, é, um pouco abstrato para mim, eu ia te pedir um exemplo. Confiança é aliança comum de um direito como o direito à segurança. Uhum. O direito a comer, o direito a Sim. dormir, o direito a ter direitos tá uhum. ah, entendi Então, posso colocar aqui Os o direitos humanos Seriam um é, Seria uma mensurável Seria um mensurável Os direitos humanos são, são fatores mensuráveis tá, e Mas aqueles... você conhece todos os direitos humanos? É, não Então você tem fatores ali não mensuráveis uhum, Porque Chama eu não -se agência moral Uhum. presume-se que você sabe, mesmo você não sabendo, é a base jurídica para te fuder, por exemplo, se você faz alguma coisa errada, mas pelo fator, pelo fato de você ser um cidadão, você não deve cometer saber. aquilo porque é uma, é uma questão de bom senso. Uhum. Compreende? Sim. Uhum. Então o aspecto objetivo traz consigo o fator subjetivo e a, essa agência moral é uma evidência de que se você está no conjunto fatores mensuráveis, positivos, os outros fatores mensuráveis que não foram mensurados serão intuídos, é algo dedutivo. Uhum, uhum. Se eu não posso agredir pessoas, logo eu não posso agredir animais. Uhum. Porque a agressão é a agressão e o ser agressivo é... É algo, algo que não é alguém que não deve viver em sociedade compreende? sim liberdade é poder e o poder de ser agressivo deve ser cerceado por uma decisão lógica ou por uma força equilibradora proporcional Que de força desproporcional, eu entendo. Às vezes eu erro na, na dimensão dos atos, sabe? Piadas à parte, temos aí o cenário. E vamos supor que você está ali com medo de fazer a sua ação. Lembra da historinha? Sim. Uhum. Ok, mas presumo eu que eu preciso estar seguro, estável, pleno, confiante, saudável executar isso. Uhum. Então, o se eu presumo isso, esses fatores são fatores que eu preciso fazer um checklist. Estou pleno? Estou saudável? Estou tranquilo? Entende? Sim. Uhum. Aí okay. eu faço um convite analítico para uhum. vocês. Quando vocês vão sair, por exemplo. Vamos supor que você vai para baladinha. Hum. É comum você esquecer coisas? Não. Ótimo. Mas já, já esqueceu. Tipo, em casa? É, você vai, você vai sair e deixa em casa. Esquece em casa. Ah, sei lá. Deve ter acontecido. Tá. Das, das vezes que aconteceram, as coisas que você deixou... São coisas é, que os outros veem. Que os outros veem? É, tipo, você já esqueceu de pentear o cabelo? Pode falar que ontem rolou isso. Não tem problema, mas... mas <risos> uh, antes não era algo plausível, né? Antes da ciência não, aqui um coque e fui <risos> de boa. Mas o coque é algo Então você arrumou o cabelo É, no, no, no, então não Não Não esqueceu no... de arrumar o cabelo Não, eu só eu acordei, tomei banho, prendi o cabelo E fui fazendo as coisas e saí Saí com o cabelo preso Eu não passei uma escova nele ontem não ficou um saiu embaraçado Não tem problema, mas você foi apresentável Sim uhum. Você não se esquece de, se, de, se estar, de estar apresentável Uhum é um fator é. importante. No, é, no sentido que você falou, eu pensei mais, sei lá, Você já esqueci uma chave, se eu já esqueci a carteira, sabe? Alguma coisa assim. Exato, e a chave e a carteira não são coisas que os outros vão ver. Uhum. Isso é mais fácil de ser esquecidas. Sim. Ah, entendi. Por que é, que é tão importante o ser, ele dá tanta importância para como vai ser visto? Uhum. Porque como ele vai ser visto, é exatamente o fator que determina se ele vai ser visto como útil ou não útil. Por exemplo, é útil ou não útil? Uh, vamos supor o que é um interesse sexual, tá? Uhum. É útil ou não útil? Os fatores que ele apresenta são úteis ou não úteis? A solução de interesse acadêmico uhum. é útil ou não útil? O é um interesse uh, na amizade, da vida, da felicidade ali de troca? Uhum. Tudo isso são determinantes. Entendi. Para ter uma, um encontro de felicidade, o ser precisa manter, ter, de fato, maduro, maduro o ato de felicidade. Entende? Sim. Então, todos esses aspectos são aspectos importantes, mensuráveis. Quanto mais aspectos mensuráveis, mais fácil é a dedução do que não é mensurável. Sim, parece que vai puxando, né? Ou é uma, uma, vão... uma lógica ainda na conexão entre eles. Isso, é, exatamente. É como se você, sabe a vez se você puxa o lenço do palhaço? E uhum. sai um monte de lenço, um conectado no outro. Uhum. É quase isso. Interessante, né? Sim, sim então se o comportamento tribal é, faz parte intrinsecamente da dinâmica de comportamento humano lógico que nesse exemplo que eu dei existem outros exemplos mas não vem ao caso uhum. nós temos aí né, nisso um desafio sabe qual é? Ah, quatro. Eu, eu estaria nessa questão do como ser visto é um fator útil. E como é, isso é... O desafio, é... O, desafio é, né, é o ser aceitar que tem parâmetros que ele não concebe. O desafio é ele aceitar esses parâmetros, usar o que ele concebe e o descobrir. Uhum. É acender esse primitivo dentro de vocês para perceber essa subjetividade contextual. Então, o desafio é aceitar aqueles. Né, é aceitar que não sabe todos os fatores. É. E. É, trabalhar com aqueles que sabem. Tipo, é, usar aqueles Isso. que ele conhece. E. É, eu vou falar, não sei se é exatamente, mas se colocar em receptividade para descobrir os novos, né? Tipo assim, não fechar em, tá, eu só sei esses e eu não sei o resto, mas tem uma janelinha ali, meio eremita, que eu posso conhecer mais. Sim, aí manifesta curiosidade e isso também ocorre. Você vai ter a oportunidade de poder interagir e perceber e conhecer mais. Uhum. interessante, né? sim, porque que, é, dessa forma parece que assim é, você limita no sentido de, ó, eu conheço esses e eu não conheço todos, mas eu conheço esses, é, mas eu sei que além desses tem mais. Sim. É, é, é, não, é, me dá uma me dá uma tranquilidade até pensando na historinha que você colocou lá sobre vou fazer algo pela primeira vez e eu não sei sobre tudo, porque alguns momentos é, que eu já fiz isso em outros momentos fora da ciência antes da essencial me dava agonia porque me dava uma sensação de que eu tinha que saber tudo e aquela questão da responsabilidade sem realmente ter habilidade de resposta e aí, nesse ponto, é, ó, eu cobri esses pontos, eu entendo que tem mais, e eu vou descobrir eles. Isso. Legal. Interessante, né? Uhum. Mas e quando você já não está na percepção tribal? Você já tem autoridade, autoria, agência? E você contempla as próprias percepções e... Corresponde a elas. Mas ele não está mais na percepção tribal. Uhum. O que, que ele faz? Ele já tem individualidade. Tranca, para mim, é meio tipo... É... Uma zona cinzenta? Um pouco, mas também sobre isso de... É, ok, eram esses dados que eu tinha no momento, e agora eu tenho novos dados, e eles estão sendo assimilados, e vamos para frente. É até interessante ter falado isso ontem, e, e hoje aconteceram situações que me, me remeteram um pouco a isso, assim e dá um pouco de autocobrança. E, tipo, nossa, eu já devia ter sabido e tal. É, ó, são situações novas, eu estou tendo dados, estou assimilando os dados, e vamos. Sabe? Mas autoridade sem aliança? Zer autocobrança, porque você tem que saber de tudo. Sim. Uhum. Mas por que, que a autoridade não pode ser tribal? Porque a autoridade... Não pode Sim. ser tribal. Por que o egoísmo não pode ser tribal? Mas pode, não? Pode, tanto aqui. é. Só que não é visto como, não é incluído. É que como pensando. se você fosse sozinha. Uhum. Mas todos os benefícios da tribo você, você tem. Como é que você é sozinha? É. Mas então ali, numa situação dessa em que você já tem autoria e a... É, agência aí, nesse, nesse ponto de autoridade tribal, é uma representação, não? É, mas mesmo assim, a de onde vem as alianças comuns? De onde vem a confiança? Da, no caso, seria da tribo. Exato, e a civilização é confiante. Não é verdade? Sim. Então... Civilização confiante. Sim. Oi? Não, estou assimilando. A civilização é confiante, sim. É confiante. Há uma, uma, uma, uma, uma crença com uma fé muito forte que as coisas vão tudo dar certo. Uhum. Então, eu saio do aspecto de, de dependente, de, de tribo, e passo a um aspecto independente. Só que ao invés de abandonar a tribo, que é o que ocorre, a minha tribo fica... A sua tribo fica... Maior. Abrange mais território. Não é? Uma tribo maior é os direitos da tribo coletiva, o humano garantido de forma tribal, para que eu possa exercer minha individualidade. E aí eu tenho liberdade, tenho toda a confiança da tribo como garantia, e eu não preciso provar nada, porque aí agora eu estou no aspecto de autoria, já está tudo provado, eu só vou fazer. E com isso eu posso ser confiante. Aí se eu não sei, a tribo me fala. De várias maneiras, mas ela me fala, entende? E você não vai ser... É... Crucificado. É. E aí você soluciona o um aspecto de pertencimento. Porque a mente é tribal. E você existe, você pertence. Explosão de mente, fala aí. É. Por que separação? Por que separar? Por que não oh. incluir e transcender os aspectos tribais? Sim. Por que não somos animais? Não. <risos> somos criados por Deus. Não podemos ser animais. A imagem e semelhança é do Criador. Sabia que a formiga também é a imagem e semelhança do Criador? Sim, todos. Ela é né? Na verdade, a televisão também é a imagem, é a semelhança é do Criador. Mas, talvez haja limitações na concepção de onipotência, onisciência e onipresença. Não é verdade? É. Mas não tem problema, só do fato de perceber já é um fato, né? Sim. Vou perguntar o que a Jéssica tem de dúvida para não perder o contexto. Por favor, Jéssica. Valeu, letra, que foda. Por nada. Eu fiquei parada lá na, na parte da independência. Eu posso falar o que eu percebo é, como ser independente? lógico. O que eu entendo é que a gente acaba ficando mais neutro, que gera Sim. mais trânsito. Então, assim, por exemplo, eu falou: nossa, é importante você estar bem arrumado, não sei o que, aí eu fiquei pensando, gente, mas eu nunca gostei de ficar bem arrumada. Aí eu vejo que, por exemplo, ah, vou no escritório, o povo é arrumado, eu tenho a necessidade de estar arrumado porque é o lugar que eu vou estar lá mas eu sei que aquilo não sou eu então eu vou vestir minha máscara ali para poder transitar naquele lugar ali mas depois eu posso tirar e, e é isso aí é a máscara do ofício né tanto é que é, é o ofício que traz a responsabilidade, não você se você Sim. tem autoridade, você consegue se despir do ofício e também se vestir do ofício como assim? Um policial é policial só quando está uh, em atividade. Não hum. é? Bom, o que eu lembro, a lei não considera muito isso, não, né? Porque se ele cometer um crime, mesmo não estando como policial, ele é considerado como policial, né? Não, ele é um cidadão. Não? Ah, tá. Cidadão que cometeu um crime como o agravante de ser um representante da ordem. Entendi. Então, se Mas ele estiver na de... função dele, a, a, a pena aí seria... Aí o agravante da função. Mas aí temos tá. um, um aspecto subjetivo. Um policial, ele, no ambiente atual, ele sofre, quando não em atividade, ele hum. sofre como uh, ser uh, submisso à violência. Como assim, submisso à violência? Diante da violência, ele tem uma missão subjetiva, olha que interessante, de exercer sua função e entra em atividade. Então ele é um agente da lei submisso à violência. Aí essa interpretação do termo submisso muda. Porque submissão é colocado como não autoridade. Só que o seu ser só não vai ter autoridade quando o policial ele tem um comportamento tribal. Aí ele abusa o poder. Aí comete é crimes, entendeu? Entendi. E é uma interpretação de cunho individual e de autoria. Porque submisso a algo não significa que você é mais fraco, não significa que você é dependente. No sentido dissociativo, que é o que se coloca perante a interpretação do termo. Sim, é. Acho que eu entendo. É, aí quando você pega e fica assim, você fala, olha... Uh, existe o todo o um mundo tribal a sociedade é tribal a, a, as organizações são tribais são organismos tribais mas eu sou um ser individualizado com autoria você inclui e transcende os aspectos tribais não é interessante sim quando você, fala você isso, não, não deixa de que... ser ah, tá... tribal Oi, pode falar Não, quando você falou isso, parece que dá até um distanciamento Dá Você tá ali, dá. mas não está entendeu? Né? Você tá ali, na sua função Mas a, a, os aspectos Da sua função não te atingem Sim não, não, não, Se a pessoa chega Vamos supor que você tá falido No exercício do ofício De ser um agente da lei e a pessoa te ofende. Você não se sente ofendido. Por quê? Porque não é você, não é a sua autoria, não é a sua individualidade que está sendo ofendida. É o ofício tribal. E se há esse tipo de comportamento é porque a tribo está doente. E a tribo cuida da tribo. Sim. Não é interessante? Muito. E o que, que a psicanálise faz? A psicanálise trabalha no indivíduo, na autoria, no desejo. Isso tira o peso. Só que é uma transição. Você não chega e chega aí com autoria. Ah, agora eu tenho autoria. agora você tem autoria, agora. Mudei, acordei diferente hoje. Não, ele aprende sua autoria desde pequeno. Nos anos 90, 80, 90, 2000, autoria desde pequeno, principalmente no Brasil, anos 70 também, né? É afronta, desrespeito. A versão da criança, não importa, é uma criança. Sabe qual é um aspecto muito vívido ali? O que você percebe tem é um fator ali que demonstra o porquê que as coisas estão e são como são? Hum. A TV. A mídia. Fala, mas... Como era a mídia dos 90? Como Nossa. era a propaganda? Eu nasci nessa época, né? Pois é. Não sei, mas não era algo muito bom. Mas será, será que melhorou? Que eu olho a televisão e fica assim, que bosta, que manipulação do caralho. Mas melhorou muito. É, principalmente nos comerciais. Muitas coisas que antes poderia, hoje não pode mais. Não é? Sim. Comercial é de cerveja, álcool, cigarro. As coisas vêm melhorando. a questão, Mas o fator é a transição entre o indivíduo e a, a tribo. Mas não é uma transição separada. É uma questão de função e ofício. De expressão e natureza. Parece que dá até um alívio, né, quando você olha dessa forma, né? Porque hum. você não tem que ser o que você não é. Tem um espaço para você ser você, um espaço natural. Que coisa, não? É. Nossa, quando você fala assim, parece tão óbvio. Não. É óbvio, porque nós narramos a natureza das coisas. Mas... Não é porque eu narro a natureza das coisas que a natureza das coisas era é expressiva. Ela podia estar adormecida. E porque eu falo, isso foi revelado, mas é óbvio, porque já é como é. é. Só não tinha espaço para ser. E agora, quando vocês forem atender outras pessoas, ou refletir, ou perceber casos, você vai pegar... e entender que o ser ali está em conflito porque ele tenta ser uma coisa que ele não é por causa de um papel que foi criado para ele numa situação que ele não deseja para fazer coisas que ele não deseja enquanto ser mas se ele entender que ele tem um ofício e uma responsabilidade mesmo ele tendo de fazer, fazer coisas que não são tão legais ao ver dele, como dobrar roupa, lavar louça, sabe? Sei, ele bem. faz. Ele faz. Hum. Ele faz porque ele não se força. Ele faz porque ele está num papel. E humanos são excelentes atores, né? Puts, mas. Porque eles estão em atuação. O que é, um é uma atuação? É um ato em ação. que aula é fantástica, né, puta merda? Não é não, dona Eliana. Obrigada, <risos> De nada. Fantástico. Parece piada, quanto tão simples, né? E tão revelador, é. tão objetivo, tão claro, acessível e, incrivelmente, não praticado. É. Não se pratica o óbvio, é. só que é o óbvio agora. É. Até duas horas atrás, não era? Sim. Até duas horas atrás, quando você estivesse varrendo a casa, o seu quintal e o vizinho chamasse assim um nome, um nome ofensivo, mesmo não a conhecendo, você ficaria com raiva? Agora não. Agora a sua essência, a sua natureza está encapsulada com uma função. E quando você não está exercendo nenhuma função e o ser chega a te ofender, a sua mente... Encapsula a sua essência, a sua natureza, assim como o seu espírito, diante de como o outro te vê, que não é você. Então você fica inatingível e inabalável, pelo menos em aspectos sentimentais e emocionais, que é o objetivo aqui deste estudo. Obrigado a mim, realmente eu sou foda. Isso é, isso é ótimo. Eu me permito, me permiti aqui exercer o ofício de ajudar da aula para vocês. Pois é, e quando alguém chega, Leonardo, descaracterizado. Tantos aí, papéis, é tantas descaracterizados, certo? Se descaracteriza. Ah. Você não conhece a própria natureza, não tem mais gosto. Normalmente o ser é muito codependente, ele se descaracteriza. Se adapta, faz o que não quer. Como é que faz? A gente vai pro fundamento. O que é que uma criança faz na tribo? Descobre o que gosta. E todo mundo sabe o que gosta. Sabe por quê? Hum. Porque o que não gosta é explícito. É muito rápido o senhor dizer que não gosta. Então o que gosta é aceita, vai aceitando. O que você gosta? Eu gosto de carrinho. O que mais? Ah, eu gosto de sorvete. É fácil, sabe? Uhum. É aceitável, é fácil, é prático. O que você faz? O que você faz uma grafada, eu gosto de. Eu gosto de contemplar a vida. Você não faz isso, ah, não pode. Não consigo, não consigo, é muito, muito, não consigo. Ah, não consigo. Ah, isso está acontecendo comigo. Ah, isso aconteceu comigo, sabe? Isso vem muito, principalmente seres que têm problema de ofício, sabe? De exercer a função. Isso está acontecendo comigo. Sem, é, isso não é para onde falo, isso está acontecendo comigo, mas é vazio, sabe? Vazio no sentido hum. dissociativo, de não ter uma autoria ali. Como se o ser estivesse à mercê, totalmente vulnerável, sem alianças. E, não muito tempo atrás, o comportamento tribal, por mais que os seres humanos deixaram de ser nômades há muito tempo, era extremamente presente. O mundo civilizado é muito novo, jovem. Ele é dado como perfeito, né? Mas há quanto tempo os seres viveram de maneira tribal. Sabe? Quanto tempo. É, aí, nesse sentido, ele tem que se comportar como a tribo, né, né Tranca? Ele tem que fazer aquilo que a tribo... Mas ele se comporta claro. como tribo Ele é só a merced da tribo Por exemplo hum. ah, O nome do médium foi colocado em um cartório No, interi no, na, no interior hum. O que o médium pode fazer? Ver o que está acontecendo, não é? Uhum. Se ele fazer bico e chorar O nome não vai sair do cartório Alguém apresentou uma dívida, não foi? Uhum. Ele não se lembra ele não tinha dívida, mas aconteceu. Isso evidencia que ele está suscetível a isso. Que bom que ele está, porque o cartório é um algo importante para manter a organização civil. mas há evidência de que está, ele está numa tribo. E ele depende da tribo, tanto para os benefícios do cartório, tanto para situações como essa. Uhum. Só que, se ele se coloca como um ser pertencente a tribo, qual é a postura ver o que está acontecendo? Se houver dívida, executar o acordo e pagamento. Essa é a função. Mas se ele não tem autoria e autoridade e vive de maneira tribal, dissociativamente, hum. ele leva para o chamado pessoal. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai ficar com muita raiva, reprimido, sentindo impotente. Porque se ele tem um ofício de cidadania ele vai agir como um cidadão e não vai ter impotência, porque ele vai estar dentro das regras. E a autoria dele vai estar intacta, protegida pelas mesmas regras. Se ele não tem autoria, não tem autoridade, não está maduro o suficiente nesses aspectos, ele vai misturar. Só que a essência dele, E a divindade, não cabe dentro do papel que ele assume. Gera pressão. Pressão sem invasão gera raiva, manifesta raiva, entende os princípios? Uhum. A psique do indivíduo se mostra condicionada e problematizada uma disfunção. Só há uma exceção nesse mundo, sabia? Hum. O trânsito, que tá? aí eu xingo mesmo. É a exceção, tá? café com leite. Tô brincando, vocês. Tô brincando. Mas eu xingo. É, façam o que eu falo, não né? façam o que eu faço. Não, mas eu xingo, eu xingo no trânsito. Você xinga ah, também? Ai, é nóis, eu... é nóis, então, é nóis. Eu xingo, eu xingo mesmo. Não, eu só xingo quando me xingam, eu Não, senão eu não xingo, não. Ai, eu, eu, eu falo a mesma linguagem? O que é que tem? Ai. A eu acho que eu faço essa. pior. O que, é que você faz? O que é pior do que ofender o outro? Não, não é pior, É, não sei. Eu, hoje, eu falei, eu não vou nem xingar, eu fiquei 30 minutos parado no mesmo lugar, eu, falei, eu vou estacionar aqui, vou até a casa. Foi isso que eu fiz. E o carro? O carro ficou no meio da rua? Eu estacionei. Ah, me parece bem sensato, né? É. Isso não é pior, isso é bem inteligente, na verdade. Opa. Espero que ele ainda esteja lá, né? Eu tenho confiança, de sempre esteve. Ah, sim, entendi. Com a sua confiança, nada ocorrerá. Lógico. Parabéns, muito bom. Há dúvidas? Dúvidas, dona Luê Mara. Nem dúvidas, nem dívidas, tranca. Gostei muito. É interessante essa dinâmica dos papéis, né? Bastante. Uhum. Soluciona tanta coisa. Pena que... É, é negada. Sabe o que ela nem é negada, Leymara? Por quê? Os seres têm medo de que se eles assumirem papéis, e... eles vão perder a individualidade. Porque há a ideia de domínio e conquista. Ah, entendi. Mas ao contrário... Aí eles são é um... proteger, é, então. É piada. É, é, um, é, um, é um origami, eu me sustento naquele papel para expressar a minha individualidade naquele papel. Justo. É bonito, é uma representação. De fato é magnífico. Mas... Né? É, pois é mas... Mas, mas... Porque eu também sou um papel de Deus. Também, também. Aí entramos em mais subjetividade. Se você não entende a individualidade, o papel de Deus aí... Me aí é guerra, aí é ainda. guerra. Aí é guerra, né? Aí porque tá a guerra. guerra é o fim das guerras. Porque não, para você. Mas quantas guerras não ocorreram em nome de Deus? Ah, mas aí é o Deus dissociativo, né? Tranquilo. Mas é a tentativa de aprofundar sem estar com a individualidade estável. Entendi, sim, aí qualquer outro que fala mas eu também sou Deus, aí é uma afronta não, em ah, vez não de pode, ser um né? companheiro ah, parceiro ah, é, graças a Deus, você também é Deus Exato, não, não sobrou mas... só no meu o cu de Deus, entendeu? Pois é, temos papéis infinitos não precisamos brigar por isso Pois é, então, é uma coisa muito boa quando você tem como garantia o que você garante ao outro uhum. Sim. É uma Obrigado. coisa muito bonífica, e bonita e benéfica. É infinitamente escalonável também, porque as células também são então, papel de Deus. O meu caderno aqui está num papel, também é papel de Deus. É, é, computador é o papel de Deus, é tudo papel de Deus. Então, Justamente. É, Origames. Justamente. É. Então é isso, seres. Muito bom. Eu gostei, Tranca. Ah, não, com a sua aprovação, agora eu isso. Graças a Deus. Deus. Graças Ganei a Deus. a noite, agora que eu fui, você me aprovou, falta só a Simone agora. Aí eu ganhei, vou, vou, vou, vou, vou lá. Aí, vou Simone, voar. não estraga, não. Simone, não estraga, não. É, minta. Tranca, boa noite. Tá <risos> anotado aqui, aula magnífica. Ah, só sinal positivo, ganhei estrelinha então. Ganhou estrelinha. Tá? Eu anoto em algumas páginas assim, rever, coraçãozinho. Hoje eu anotei, aula magnífica. Uau! uau. Sempre que você tiver discutindo com alguém, só por que que você acha que a sua individualidade está comprometida? Porque você fica isso te ofende tanto, sabe? A pessoa se, pela, uhum. se desmonta. Com certeza. É só um papel, por isso te por que te ofende tanto? É, esse, esse assumir o papel aqui... O final, né? a hora que você falou de ó, assumir os papéis, não, não perdemos a, a individualidade. É, a Luemara complementou lá, eu me sustento. Né? O papel também sustenta. Né? Ele, ele traz uma representatividade. E eu acho que a gente assume de verdade quando a gente escolhe e aceita, né? por vontade. Exatamente. É muito lindo. Exatamente. Apegos e não apegos. Por favor, irmão, é. acendeu, levantou a patinha. Levantei a patinha, tranca. Mas de acordo com meia-noite não é patinha mãozinha, porque nós temos, nós não somos. Ah, é. Para com meia-noite, eu não tenho patinha, eu tenho mãozinhas e pezinhos. As patinhas seriam os pés, eu não levantei o pé. Mas, tranca, a pergunta é a seguinte: Meia-noite e suas complicações inúteis. <risos> eu, eu muito disso. Mas é, é, é, não é inútil? É inútil. <risos> mas, tranca, na medida que a peça muda, que o coletivo vai mudando a maneira de, de, de conviver, a papéis que vão ficando obsoletos, certo? Então, por exemplo, se um coleguinha quer fazer o papel de racista, <risos> um, já não é mais aceitável, eu tenho a liberdade. De... Eu me permito falar para aquele coleguinha em algumas circunstâncias que aquele papel não é um papel aceitável, porque viola o direito humano do outro coleguinha. Mas aí não é um papel, né? Aí Ou não é um você, papel. Se está agredindo o outro. Ele é um agressor. Não é um papel da sociedade. Não é um papel tribal. Entendi. Não é um papel da sociedade, exato. não é útil. Não é um papel não da sociedade. É uma transgressão. É uma transgressão. uma violação. Entendi. É. O, o, o ser que faz algo considerado errado, ele... Ah, justamente por isso. Ele não, não, não consegue sustentar aquilo. Ah, não certo, tem um então apoio. Não... Ele não tem um apoio da, da, da, da tribo. Então, não é correto dizer que ele está no papel de criminoso? Não, não. O criminoso é justamente não ter nenhum papel, né? Por isso que ele é criminoso. porque Aí ele não tem um papel social. Ele está à margem da sociedade. Entendi. Mas se ele é acusado de um, alguma coisa, por exemplo, o exemplo do Lucas, né? Então, se acontecer alguma coisa, eu posso responder Exerci o meu papel de cidadã respondendo aqui Entendi, é um papel de cidadã. É, tá. Responder é, aquilo juridicamente cidadã. é um papel Isso. de cidadã, uma vez que foi, você foi autor. Você, se, você é autor num, se você é autor de um crime, a autoria vem da sua autoridade separada da tribo. Sim, mas, no caso, está sendo feita uma alegação, né? Então, é um suposto autor, você responde. Ah, sim, é só se o seu é. trânsito julgado determinado, é. se for julgado e tal, sim. Tá bom. Sim. E aí você também se acata como cidadão. É papel de cidadão, papel de cidadão da civilização, pacato de cidadão. É... é... Pois é, é, é muito bonito. Ah, ter, pois é, o direito civil devia ser é bonito, traque, é poético, quase, é muito bonito. Mas vem desde a época das tribos. Sim, a gente não saiu da época das tribos, né? a gente só expandiu e chama de outros nomes, né, Tranca? Mas... Exato, mas eu falo da época das tribos no sentido poético, dos seres viverem... Num uh... uhum, um grupinho menor. Num grupinho menor, agora foi globalizada, a tribo é grandona. Ah, pois Tanto é que a, a, até o poder tá, Tira está se descentralizando. Né? Pelo menos há avanços para isso agora, como vai ser o problema do marabouro. Um o Eu sou um a gente da guerra, não vai ter mais guerra, férias. Mas vai dar aula, mais aula. Por isso está dando mais e mais aula, tranquilo. Só que Porque estão por tudo trabalhando os vagabundos. Exatamente, você tem mais tempo, olha, é bonito você ter mais tempo Para nós. Não, meu tempo é a paz. Exatamente, é, sinal que tem mais paz no mundo. Paz no mundo exatamente. é um desejo meu. Então, exatamente, que... exatamente. Tá vendo? tá vendo? Paz no Só mundo. Só quando tem que ir pro inferno, tomar no cu. Só trabalho sujo. Por quê? Por que Por quê? Porque, tem porque é limpar isso, né? o esgoto né? Tá entupido, vou lá tirar os dejetos. Do, das, das, das, das galerias de merda Literalmente Exato. mesmo Fica <risos> a gratidão Troca. é um trabalho necessário, bonito Exatamente, exatamente Eu vou falar a caixinha vou falar. Como é? Porra, como é Não é a caixinha Caixinha do lixeiro Caixinha do lixeiro <risos> Caixinha de natal do lixeiro Vou chegar assim agora na aula na, na. Oi, oh, para que ensinou, pra, como é. é que era? que a gente queria fazer um, um carinho para você. Como é que era? Era uma velhinha amarelinha, uma velhinha marrom, uma é. velhinha vermelha. Não é mais uma velhinha azul. Era cinco ou seis velhinhas. Não me lembro mais. Agora o carinho está diferente. Está diferente? Qual que é, é. o carinho atual? É, dinheiro, bitcoin. <risos> <risos> aí é um carinho de verdade aí, ó. gostou, ó. gostou, ó. Ih, fudeu agora, esse carinho aí é duro, carinho... mexeu no, no ponto fraco do ser, ó. tô zoando, pô. acende só uma vela preta, uma vela branca e uma vermelha e, e, e fala da alma, da essência e do movimento, já tá bom, tá bom, <risos> Peguei pesado na zoeira agora. isso até, até garejou. Mas de qualquer... Não, mas para ficar adquirindo a vela, precisa de trocar o pataco também. Lavar. Ah, precisa de um pataquinho, né? Mas nada Sim. que... É. Nada que você não tenha. Não, graças é. a Deus. né que sou muito grata? Exatamente. E o Bitcoin que, que salve... O que é Bitcoin... Deixa pra... Moeda é coisa de tribo. Tchau, gente. Gratidão, Deus Graças a Deus. Boa noite. Gratidão, boa noite. Ah,